A gente tem uma construção que é toda de aço. Toda de aço. E a gente sabe que aço atrai raio. Isso quer dizer que na minha casa vai ficar chovendo raio e eu vou morrer eletrocutada. Vai ser inferno. Ixi, eu onda é meu irmão. Cara, não é mesmo assim. Vem comigo que eu vou te explicar como é que funciona isso agora. E você vai ver como o estufa é é super, hiper, mega seguro, de bobeira. E você não precisa se preocupar com essa história de raio, que eu sei que no Brasil cai raio pra caramba, viu? Cai. Sim. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Sou arquiteta, não sou eletricista, não sou engenheira é, é, eletricista, não sou nada de elétrica, mas já fiz muita obra e tive profissionais desses trabalhando comigo, tá? E até se você for um desses casos, eletricista, engenheiro elétrico, me ajuda. Seguinte, gente: steel frame, pan, vários perfis já, tch, tch, tch, tch, tch, tch, vários aço. E o que, que acontece? a gente ter várias armações de aço ela tá conectada ao chão bonitinho, né? E até dependendo mais alto, a gente consegue fazer o que? A gente consegue trabalhar com um sistema que a gente chama de gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday eu não sei direito como é que é. Vamos lá, se eu, se eu, eu entendi certo. Ela é de Faraday ela protege a gente, porque ela recebe as descargas, pá. A gente pode botar só mais hastezinhas de cobre no telhadinho e depois essa haste a gente pega outra haste, não precisa sair de lá de cima pra baixo. Então a gente vai ter mais hastezinhas de cobre pupu, no telhado bonitinho, igual tem que ter em toda hora Pobre, tá? É claro! Tem que ter a de cobre. Botar a de cobre e ligou na estrutura. Ligou na, na estrutura, gaiola de Faraday. Tu vai pegar essa estrutura depois? Como é que é? Você vai puxar outro fiozinho de cobre de aço assim, ó, ligado na estrutura no chão. Pá. Vai ter uma caixinha assim, ó, que você vai fazer de concreto com terra dentro, enfiou a este, ah, haste. acabou o aterramento, acabou. Viu que complicado? Muito complicado. Então, mais uma vez, anteninhas em cima, tá? Sua própria estrutura já gaiola de Faraday. Né? Chegou no chão, caixinha de areia, concreto, Pá, terra dentro. Ligou mais de cobre na sua Estrutura, enfiou na terra, pá, acabou, aterrou. Acabou, você não vai morrer eletrocutado, você não vai ter problema nessas instalações, você vai ter uma obra super segura. Uma boa analogia pra você ter noção como funciona, você fala, ai Helena, quer dizer, vai ser assim. Por quê? Lembra daqueles filmes de mágico, então se você já viu, que o pessoal bota muita energia numa gaiola e o mágico tá dentro daquela gaiola ele não leva choque? Por quê? Porque você tem a estrutura funcionando como a gaiola e a haste fazendo aterramento. Ah, agora eu entendi! Você não leva choque, gente. Olha só que maravilha, que legal de você saber que coisa mais simples ser executada. Pois é, mas também não é simples assim do tipo, ah, vou botar qualquer haste, qualquer quantidade e fazer qualquer aterramento. Não, procura o eletricista viu? Eu eletricista, que isso pode ser complicado pode dar ruim, pode queimar os eletrodomésticos uma gaiola de, faro de super seguro, tranquilo funciona com uma maravilha, faça em todas as obras e não tem muito mistério o cara que fez o seu projeto de elétrica assim ó, dentro de casa, ele faz isso pra você tranquilo, procura ele, procura ele que vai dar certo, viu? Outra coisa que você vai procurar aqui pra mim, aqui embaixo desse vídeo, aqui no descritivo, você vai ter um link, lista VIP do WhatsApp, você vai clicar lá, você vai lá, você vai me mandar uma mensagem, fala Helena, eu quero entrar na minha lista VIP, por quê? Lá eu mando notícias, eu falo dos meus cursos eu falo dos artigos novos de blog é só quanto coisa boa que a gente manda lá então muita coisa boa a gente fica mandando no WhatsApp então não deixa de entrar não clica aqui embaixo no vídeo e entra para minha lista VIP do WhatsApp